Acho que o estilo de vida prazerosa ancorou em mim a energia da graça, essa conexão dessa fluência. Eu já vinha estudando e trabalhando espiritualmente para isso, mas eu sinto que depois de 2014, acho que foi o, o, o retiro com a Morim, ancorou em mim essa frequência da graça, isso eu senti. Né? E, as coisas começaram a se manifestar com muito mais leveza do que antes. Então a gente já estava na matriz de Quanin, que é uma das mestras que ah, ajudaram a compor, a manifestar esse programa, não é? E nessa matriz é, a gente começou a partir daí a realmente trazer muito mais a Quanin no sentido de Quanin nos ajude a materializar esse trabalho e eu acho que essa conexão ficou muito forte a partir dos oito pontos. É, eu preciso dizer que quando eu comecei a oferecer os oito pontos, eu dizia para mim mesma, eu estou oferecendo como aprendiz, como aquela que aprende, não como aquela que sabe. Eu não tenho esses pontos todos incorporados na minha vida, mas desse lugar de quem aprende e de quem se permite errar, inclusive, eu vou oferecer esse programa. Eu sou uma pessoa extremamente intuitiva, então as estruturas não me pegam muito. Então, no primeiro momento, eu comecei a tentar ter uma coisa mais estruturada. Então, eu sempre ah, reservava um dia inteiro para preparar, para me conectar. Aí lia, estudava, aquela coisa bem mesmo da estudante, da pessoa que quer aprender, para fazer um seminário, para apresentar. E lá pelas tantas, eu percebi que havia uma coisa que acontecia quando eu chegava no encontro é que nem sempre as coisas fluíam como eu tinha planejado, elas fluíam de uma forma muito melhor uhum. Sincronicidade Acho que todas essas pessoas que estão rindo, falando, conversando aqui em volta talvez a mensagem seja essa, alegria, espontaneidade deixa fluir você não precisa saber tudo para poder apresentar o programa vai aprender junto Sabe, quando você oferecer os oito pontos, oferece desse lugar de aprendiz, com espontaneidade, fluindo com o que vier. Tá, deixa rolar. Leveza, prazer, alegria. <risos>